forma mais rápida de viajar no Minecraft. Se não fosse pelas milhares de outras formas mais rápidas, né? Você pode simplesmente viajar a mais de 4 blocos por segundo correndo, a 8 por segundo no carrinho ou até 80 por Uou. segundo ou num barco com gelo. Mas isso não é o suficiente para mim. Eu preciso de mais e eu descobri como viajar 800 blocos por segundo. Para fazer esse método, eu vou precisar de várias coisas diferentes, assim fazendo ele funcionar corretamente. Ah, eu esqueci de falar qual é o método, né? Para saber esse método, você vai ter que ver o vídeo até o final. E olha só para gente fazer esse sistema de locomoção tão rápido no Minecraft eu vou precisar de algumas coisas e de algumas pessoas. Então minha primeira tarefa vai ser arrumar a minha casa. Sim, a minha casa que tá toda destruída. Para quem não sabe, alguém veio aqui simplesmente e destruiu tudo e deixou essas placas aqui. E por sinal, a pessoa escreveu tudo errado ainda, né? Mas aí você se pergunta por que eu vou ter que arrumar a minha casa para isso. Como eu falei, eu vou depender de outras pessoas para isso. E as pessoas não podem achar que eu sou desleixado de deixar minha casa toda estragada assim. Não que eu fosse deixar, sabe? Tá, talvez eu fosse. Mas para arrumar ela é até que simples. A rua é fácil. Agora a casa já não sei tanto, né? Vamos ver se eu tenho as coisas pelo menos. É, como explodiu meus baús, na real, a única coisa que eu tenho é grama para arrumar aqui. Mas já é um começo. Então vamos começar por ela. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. <risos> Mais um dia de mês, lajota, pânico. Ó, aqui tudo era rua. Aí aqui também vai ser, então, eu acho. ó Acabou minhas terras, mas já está começando a virar um local novamente, né? conseguimos um desses bloquinhos que a gente usa no chão aqui dessa rua. E vamos tentar arrumar ela aqui. Vamos ver como que fica. Ó, caminho normal aqui, ó. Virando para minha casa. decidinha aqui, beleza. E aqui, beleza. Tá, tá ficando bom. Só vou pegar mais umas lajes e arrumar esse chão aqui. Mano. Pode anotar o que eu tô falando Eu arrumar essa casa aqui, ó Vai valer muito a pena Confia e olha, já vim aqui na fornalha automática, que por sinal é a coisa mais fofa, ainda mais depois que eu fiz esse golem de tufo aqui. Mas eu vou mandar o papo que eu já sabia que ele ia perder na votação, tá? Mas de qualquer forma, deixa eu colocar as areias aqui. Olha, e vou mandar todas elas esquentar para virar vidro. Aí a gente vai ter como arrumar nossa casa. Manda o carrinho viajar. Aí, se eu não me engano, funciona assim, olha. O carrinho vai espalhando tudo pelas fornalhas que tá aqui em cima e depois vai coletando. Ó, oxe, mó doideira, né? Ó, já tem vidro aqui, ó, tô falando. Nem ferrando. <risos> Ah, não! Eu dormi, só que eu esqueci que bem em cima de onde tinha os funil. Daí minha cama veio parar aqui, ó, junto com esse bloco aqui. Tá, mas dá. Pelo menos deu tudo certo aqui, ó. Todos os vidros se esquentaram. Agora a gente vai para casa. Vamos já pegar os corantes também. E vamos terminar de reformar esse globo. Eu definitivamente não lembro onde ia os vidros verdes vidro azul. Eu vou fazer. Né? Acho que é mais fácil, né? E é tão bom ver nossa casa renascendo das cinzas, né? Aliás, todo dia que a gente estiver ganhando mil inscritos aqui no canal, eu vou estar postando dois vídeos no dia. Então aproveita agora você aí e já se inscreve e manda o canal para algum amigo, porque a gente vai estar postando dois vídeos, fechou? Ó, não sei se apareceu aqui, mas o Phantom acabou de passar pela frente da nossa casa. Isso é muito bom, por causa que ele já viu que eu tô reformando aqui. É, eu tô reformando aqui. <risos> ah, vocês já sabem, né? Bom, terminei de colocar os vidros. Eu mexi algumas poucas coisas no interior. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei duas plaquinhas aqui, porque, na real, eu gostei desse elevador de água. Na, no fundo, era mais prático do que o de o de escada que tava antes. Eu arrumei algumas coisas aqui e lembram que tinha um baú aqui aleatório? Agora tem outro, que é um aviso do Phantom. Ah, tá, é, é um aviso falando que tá liberado o minerário nederite aí ah, eu arrumei os baús também, né? Obviamente a maioria dos baús tá vazio, né? Porque tinha sido explodido, mas tem baú agora. E aqui em cima também, eu, eu acho que tá tudo igual era antes. Eu não tenho muita certeza, não, honestamente. Mas, bom, agora a última coisa que falta pra gente poder falar com o Phantom, e ele não, não vir de papinho, é o nosso coreto. Mas a parte boa é que ele é facinho, porque ele não é só folha, cerca e madeira, e tudo isso que já sobrou da última vez. Então vamos arrumar ele. É, o coletinho é muito fácil de construir, essa é a minha sorte. Bem mais fácil que o globo. Agora vamos lá falar com o Phantom, que já tá pronto. Bom, agora a gente só tem que guardar essas Coisinha aqui que sobrou e vamos já pro Nether encontrar o Phantom agora, porque a gente já resolve tudo de uma vez, mano. Vamos lá! e olha ele ali! Opa! Bom, eu também! LG, mano, se eu te disser que eu fiz a primeira venda da tua lojinha de ferro, mano. Ô, louco! Sério? Eu vou até fazer para ti aqui, ó. Calma lá, calma lá, que eu tenho que fazer para todo mundo aqui, ó. Senão é injusto. Isso aí, isso aí é para ti, mano. É para mim? Tá. É um item raro. Pega aí pra tu. Não vai explodir, né? Não. Acabei de construir na tua frente, LG. como Nunca é que vai se construir? sabe, nunca se sabe. Deixa eu ver aqui. Propaganda. Ah, mas eu quero ver com a sua voz. né? com a sua voz aí. Pera aí, eu, eu vou ler imitando você pra parecer que é você, ser LG, pode ser? Tá, tá. Vai assim, ó. A nova loja de diamante já está disponível com preços imbatíveis. Localizada no shopping em frente à Praça do Nether. Pânico demais. Ficou igualzinho, Porque Porque, né, porque, porque eu, dou, eu, não, eu não dou o um grito do Michael Jackson no meio. Ah, dá assim, dá, dá aquela risadinha que tu dá no vídeo, vai. Não, não minha risada é feia. Tá, então, peraí, tá tendo loja de diamante lá no Nether, é isso? É, exatamente, vem cá que eu te mostro, se você quiser. Não, não, é perfeito, porque eu preciso falar com você lá no Nether mesmo. Ô, LG, não sei se você viu, mano, mas tem um shopping aqui agora, ali, ó. Uh, pera, um shopping do nada? Pera, deixa eu chegar mais perto é, ali. É, mano, esse aqui é o famoso Shopcraft já ouviu falar? Ah, sei, galera sempre fala do Shopcraft. Ah, se aluga bico e, e, e, e blocas as coisas, né? Da hora. Não, não, eu fiz coisas melhores, aqui em cima, ó. Olha só, LG, se você tiver problema de morrer, mano, vendendo totem aqui totem. também. Mano, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se você é um bom comerciante. Já que você quer fidelizar o cliente, você não quer me dar um totem de presente teste grátis pra eu ver se vale a pena? Mano, dou sim, velho. Pega um aí. De graça? Você nunca vai cobrar por ele. Não, só pra testar, né? Pega aí, pega aí. Não, não, não. Você tem, tem que dar ele pra mim pra eu usar ele. Não, não, Pode ficar pra sempre se você pegar ele. Tá, tô pegando aqui. Obrigado. Então era pra testar, né, LG? <risos> então... Você <risos> quer vir mesmo? <risos> Vem, LG, eu vou lhe pegar na porra. Você quebrou sua loja! É, eu, vou eu, vou... eu vou cobrar por essa quebração que você fez na loja, hein? Mas vai, não, não, a gente é imortal, por acaso? Eu acho que é. A gente ah, tem um beacon é. de regeneração aqui. Aí, se eu, eu, eu declaro paz é, pai L... temporária. Pode ficar com isso aí, LG. Eu acho que não eu... vai dar muito certo no nosso plano. Nós os dois pontos se batendo com a regeneração. <risos> e na terceira área aqui, tem o quê? Aqui tem a loja de diamante, que eu tanto falei, LG. Pra é mais caro, diamante a mais por cada item. É, pro é mais caro. Justo. Aqui, ó. Aqui vende coisas por preços imbatíveis. Ah, e é a armadura encantada, né? É, os encantamentos meu pai, mas tem que Ô, oh, foda, deixa eu falar com você, mano. Eu queria conversar uma coisa meio séria. Tá, Gil, O que é que você quer falar sobre isso aqui? Então, eu tava pensando no seguinte. Aqui no Minecraft tem muitas coisas que são muito distantes, como por exemplo o bioma de pântano. É um bioma que eu quero trabalhar e ele é muito distante. Ou sei lá, o próprio de Por aí vai. Que hum. tal o meio de transporte bom, revolucionário que você consegue andar mais de 600 blocos por segundo? Peraí, mas quem faria isso? Você? Pensa comigo. Ó, oh, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu venho aqui nessa nessa parte aqui mesmo, ou daquele lado ali eu faço uma entrada de uma ó, uma, uma estação de, de, de locomoção. Aqui no Nether, no qual as pessoas têm que pagar para poder usar. Só que paga uma vez só, entendeu? Daí uma parte do lucro vai para você. Vamos supor que eu cobre 10 diamantes, 5 para mim, 5 para você. A pessoa vai poder hum. usar à vontade e vai poder ir para qualquer local do mapa ultra rápido. Eu acho que não tá justo essa divisão, tá, LG, que o lugar é todo meu. Acho que tinha que ser seis para mim e quatro para você, mano. Então, é que é o seguinte, eu tô oferecendo de fazer no Nether para você ganhar dinheiro também, senão eu posso fazer em outro lugar, eu posso fazer no mundo normal. Também tem um problema nisso aí, mano. Ah. Como é que eu vou confiar em ti para dar manutenção nesse túnel quando acontecer alguma coisa? Por exemplo, tua casa tá toda destruída lá, mano. Até agora que tu não arrumou. Eu sabia que, como como é que você ia falar isso, então vamos fazer o seguinte. Se você for lá na minha casa e você vê que tá quebrada, eu te dou 100 diamantes. Não, não é possível, LG. Eu acabei de passar. Calma, lá, não, não, calma, tá calma. já Vem pra cá, você já vai lá. Então, ó, vamos fazer o seguinte: se minha casa estiver inteira, bonitinha lá, vamos considerar um trato feito, então. Ó, eu vendo todas as passagens por seis, é por 10 diamantes, 6 pra mim, 4 pra você, e a galera usa à vontade sempre passando não, não, no não. nether perto da sua loja. Ah, não, 5 pra mim cinco 5 pra você. Mas, mas as pessoas vai ter que andar no nether. vão comprar armadura de diamante que você. Você vai estar tá lucrando já? Sim, mas tá aqui na. Ó, tá aqui na entrada, LG. Tinha que ser aqui, ó. Mais pra fora pra pessoa. Tá, pra tá pra bom. Pra bom. Pra então vai ficar aqui na entrada, então. 5-5, pode ser? É, tá bom. 5-5, mas vou lá. Pegar meus... Mano, eu vi lá que sua casa tá destruída Eu passei lá agora, mano eu tô botando Mano, botando... Eu tô ó, já falei mesmo. Vai lá, se tiver destruído a minha casa Tirou 100 diamantes e não faço a loja Enfim, eu vou começar a fazer as coisas aqui, tá bom? Tchau Eu avisei, eu não avisei Eu tinha certeza que ele ia cobrar isso Eu conheço ele, mano, eu falei Ele não vai querer fazer isso bem ferrando se minha casa não tiver arrumada Vamos ver se... Ele tá aqui com... vendo se minha casa tá arrumada Vamos ver Ó, oh, ele tá ali, ó Não falei? Não falei? Eu vou até mandar aqui pra ele Ele tá ali, ó, tá ali que nem bobo olhando Ele tá me olhando com a luneta ali Bandei até aqui, ó Negócio fechado então, né? Sim <risos> Bom, então, parte do nosso plano concluída. É, por sinal, tem que arrumar o sapo depois, mas tudo bem. Bom, agora que deu tudo certo, basicamente é o famoso só alegria. <risos> agora, o próximo passo é voltar para casa, que eu quase fiz uma bobeira aqui, é pegar chucar box vazia. E minhas sugar box são todas lotadas de coisa. Vou esvaziar essas duas aqui, porque eu acho que já vai ser mais do que o suficiente, porque eu preciso prontinho. Agora a gente vai voar praticamente infinitamente para esse lado, porque para lá tem um bioma de gelo. Como vocês bem sabem, com gelo normal a gente faz gelo compactado, que com gelo compactado a gente faz gelo azul. E esse é o primeiro passo do nosso método para andar mais de 600 blocos por segundo. Mas vamos parar de falar tanta bobeira e vamos pegar esse gelo. A parte boa é que esse mesmo é de gelo até que não é tão longe. Eu usei menos de um pack de foguete para chegar aqui. O engraçado é que eu acabei de perceber que eu não guardei esses pepino do mar. Então eles estão no inventário aqui agora. <risos> Bom, mas de qualquer forma, o gelo quebra rápido. Eu não tenho certeza sobre isso. Deixa eu testar aqui. Ah, ele quebra instantâneo. ó. Aí a gente pega aqui ó, o gelo compactado que é aqui daqui e mistura. Mas tem que misturar nove, se não me engano. Entendeu? vamos testar ali mistura nove. E com isso a gente tem o gelo azul. Bom, eu acho que o ideal seria a gente quebrar isso aqui tudo, né? Ah, levando enquanto que quebra só com um clique. Vai ser até que de boa, né? Vamos lá, vai. Mano, e se vocês estão gostando desses projetos maneiro aqui no Irmandade, não esquece de já deixar o gostei e se inscrever no canal, beleza? Lembrando que tem mais um vídeo ainda hoje, hein? Bom, temos quatro packs e um pouquinho a mais ainda 20, mano, de gelo azul e 20 gelo compactado. Para esse pepino do mar aqui, né? É bem mais do que a gente vai precisar. Por sinal, nossa picareta tá quebrada. Prode por um nível que eu não reparo a lenteira. Eu vou pegar um nível, eu vou pegar um nível e vai ser agora. Querem ver? Mano, eu vou ficar minerando quartzo aqui. Que Além de reparar minha elytra aqui, ó, já, já vou, já vou reparar picareta. Você sabe o que quartzo é um dos minérios que dá mais experiência no Minecraft? Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Eu acho que é quartzo, diamante e depois esmeralda. Me, me confirmem aí se, se, se eu estou certo. Aí, repara minha elytra. E estamos com sete níveis, prepara a picareta Boa! Ah, e como vocês viram, eu peguei Algumas obsidianas, a ideia disso é o seguinte Eu vou ali literalmente na entrada Do Nether e eu vou salvar as coordenadas Pronto, estamos aqui, coordenadas Salvas, agora a gente volta para casa e vamos voar para lá Porque lá tem o bioma que eu preciso Que é um bioma de pântano, o meu plano é pegar O Nether e fazer o nosso Caminho expresso a 600 Blocos por segundo para mais, lá pro pântano Se não me engano, esse pântano fica mais de dois mil blocos daqui, então a gente vai poder andar teoricamente esses dois mil blocos em três segundos ou em quatro né eu acho que é quatro segundos Olha, tem um templo aqui, vamos desviar, né? Aí, prontinho, estamos aqui no bioma de pântano. Sim, ele tá feio, porque ele tá normal, por enquanto. Se der tudo certo, vai melhorar bastante, pode confiar. Tá, estamos no Nether, até agora é tudo certo. E essas são as nossas coordenadas. E olha, alguém já fez um túnel por aqui. Tá, exatamente esse daqui é o bloco número 9. Teoricamente, fazendo o portal aqui, então já vai dar tudo certo. Vamos ver? Ó, não tá exatamente no pântano, porque o pântano é bem ali. Mas fazer um corredor de cá pra lá é bem fácil até. Agora, a gente só precisa puxar uma linha reta de cá até lá. Mas antes eu preciso ver se tem alguma coisa no meio do caminho, né? Então vamos voar retinho aqui de boas e praticamente não. Eu acho que não tem nada, né? Tá, então aparentemente nosso plano tá dando totalmente certo. Então o próximo passo a gente pegar muita rocha do Nether aqui, como vocês estão vendo, muita mesmo. E a gente vai descer um de altura do portal, quer dizer, mais um né, no caso aqui. E agora a gente vai puxar uma ponte até lá, porque daí aqui em cima a gente vai colocar aquele gelo, mas calma que não acabou ainda. Falta muitas coisas pra gente poder chegar a 600 blocos por segundo. Até mais, na real, né? 600 é o mínimo. Tá, fizemos a ponte já. Agora o próximo passo é arrumar as coisinhas com os blocos de gelo aqui. Tá, vamos começar a partida aqui, só para não dar problema. O meu plano é fazer o seguinte. Primeiro eu começar fazendo um X, assim um quadriculado, e depois preencher todo o resto caso sobre gelo. Que ironicamente o caminho de gelo funciona da exata mesma forma. O que muda na hora de deixar a gente mais rápido é literalmente a forma que a gente vai executar isso. E aí que tá o segredo da parada, o que quase ninguém sabe. Ah, só que agora que eu vi, eu só fiz metade do caminho. Pera aí, deixa eu fazer o resto aqui. Mas essa é coisa rápida, quer ver? Ó, ainda mais que colocar minha calça, que ela faz eu andar rápido no shift. Mano, eu achava que essa calça nova com esse novo encantamento aqui do Minecraft, o Passos Furtivos 3, eu nunca achava que ele ia ser útil não. Mas agora eu tô acabando de ver que ele tem utilidade sim e ele é muito bom, mano. É a primeira vez que eu tô usando ele tipo na prática, na minha vida aqui no Minecraft. Algum de vocês já usaram ele? Porque, sério, essas coisas novas nem sempre são são utilizadas aqui no jogo, como o próprio Strider. Ele é legal por causa que ele dá um ambiente na lava do Nether, mas normalmente acaba que ninguém usa ele. De qualquer forma, a gente estamos chegando aqui, não sei pelo fato que acabou a minha socha do Nether, né? Pronto, esse quantinho aqui deve bastar prontinho. Agora a gente volta para lá e vamos fazer no um zigue-zague de gelo, porque o zigue-zague de gelo também é muito importante para esse processo. Caso algum de vocês for fazer isso também, vale lembrar que o zigue-zague, ele ajuda porque ele economiza, mas assim não é obrigatório, você pode fazer tudo com gelo, tá? Pronto, terminamos de preencher tudo e obviamente o nosso gelo não ia dar para fazer completo todas as partes. O zigue-zague é realmente para economizar porque o gelo azul é o gelo mais complicado de fazer aqui no jogo. Mas logo logo eu vou vim e vou completar o resto. O próximo passo se consiste em a gente conseguir muros de pedra. O muro de pedra vai servir a gente colocar ele toda essa altura aqui em volta de tudo. Será que tá Fazer muro de endesito polido, porque se der, vou fazer dele. Eu acho bem bonito e eu tenho em casa, eu acho. Bom, deixa eu, deixa eu arrumar isso aí, peraí. Bom, aquele muro de endesito que eu falei, aparentemente ele não existe, é só do endesito normal, do polido não. Então, eu decidi juntar alguns fungos do Nether que a gente já tinha por aí numa farmzinha, com o tijolo do Nether, que eu sou esquentado da e fazer tijolo vermelho. E com isso, o um muro, que por sinal é bem bonito. Meu plano é passar ele por tudo aqui. Ó, oh, e eu achei um jeito bem prático. Se eu ficar nesse ângulo aqui, eu consigo colocar os tijolinhos sem parar o muro, sem cair, sem ficar travando por conta dos buracos do gelo, sem falar que é que sempre vou estar mirando no local correto. Tá, isso é muito bom. Ah, e outro detalhe: o fato de é ser muro ajuda muito na performance e na velocidade que a gente quer chegar. Tá, então se forem fazer fácil, que de fazer com tijolos. Tá bom, de muro, mano? Eu tô tão animado. Eu, eu, eu mal posso esperar a hora que ficar pronto para eu poder testar e falar para vocês, mano, o bagulho tá bom. <risos> E tá pronto o primeiro lado. No caso, agora vou fazer o outro lado e também vou aproveitar. Sai daqui de perto, sai daqui de perto. Também vou aproveitar e vou buscar o um gelo também para terminar de concluir tudo isso daqui. Mano, confia que esse negócio vai, que vai ficar doido, a gente vai ficar rico com isso. Bom, agora que tá tudo pronto, a gente pode finalmente fazer o teste na prática. O método mais rápido de se andar no Minecraft. Deixa eu só tirar isso daqui só para não, não enganchar aqui e é atrapalhar a gente, né? Basicamente, o barco no Minecraft, ele não começa instantaneamente da sua velocidade mais alta, ele é uma coisa que é progressiva. Significa que ele começa numa uma velocidade base e ele vai aumentando ao longo do tempo. Então, eu nem sei se esse túnel vai chegar a utilizar a velocidade máxima dele. Só que assim, esse é um túnel básico, né? Só, né? Só dois mil blocos que a gente tá andando, né? Dá para ser um túnel bem maior. A questão é, como vocês podem ver, nesse túnel ainda está nascendo mobs. Significa que eu preciso fazer mais um último ajuste na decoração dele. Futuramente, eu quero fazer uma coisa totalmente decorada e bonita, porque eu quero ganhar dinheiro através desse túnel. Porém, isso vai ficar para amanhã. Agora, vamos só tampar pro exemplo, mano nascer para a gente poder fazer o teste. Levando em conta que a gente tem um caminho de dois mil blocos para fazer daqui até lá, o método possível mais rápido do Minecraft é 150 blocos por segundo, que é você estar tá nadando com graça do golfinho, com Death Strider 3, estando com Soul Speed 3 em cima de Soul Sand Nova, mirando do ângulo de menos 45 graus e olhando para a direita com mais outro ângulo de 45 graus correndo sim. É muita coisa. Tudo isso para conseguir 150 blocos por segundo. E levando em conta que nossa travesti de dois blocos, isso ia demorar mais ou menos 13,3 segundos. Então agora vamos ver se a gente consegue fazer esses dois blocos em menos que isso, que é o método mais rápido do Minecraft. E se a gente conseguir, a gente vai ter passado ele. Então vamos lá. A meta é menos de 13,3 segundos. 3, 2, 1 e vai. 1, 2, 3, 4, 5. Seis. Bom, eu posso ter errado um pouquinho na contagem, mas o editor vai colocar aí na tela certinho pra vocês. E com certeza foi menos de 10 segundos. Foi no máximo 7. Então, literalmente, obliteramos o método mais sábado de locomoção do Minecraft, fazendo esses 2.000 blocos por segundo, pelo simples fato de todo bloco que a gente anda aqui no Nether é equivalente a 8 blocos no mundo normal. Então, daqui até lá, como vocês viram no portal anteriormente, é 2.000 blocos. Então, quebramos o recorde. Yo! Agora eu preciso, digamos que, construir um bioma do zero. Vocês vão entender melhor a mãe.